Angelina convidou a todos. Hoje à noite, no Centro Espírita que eu, a Meire e a Anne frequentamos, haverá uma reunião muito importante para tratar de um tema que a todos nós envolveu. Doação de órgãos e transplantes. Gostaria que fôssemos todos assistir aos debates. Que tal? Luísa tanto quanto Ari... Há tempos vinha se empolgando com os ensinamentos espíritas que Angelina lhes passava. A má impressão que tinham do Espiritismo foi se desvanecendo... até ser substituída por sincera admiração. No casal, bailava ao mesmo tempo curiosidade e uma certa propensão a conhecer melhor aquela doutrina que seu filho professava enquanto encarnado e que a filha, na pior fase de sua vida, também a ela se dedicara, conseguindo livrar-se da dolorosa algema da toxicomania. O Américo, que tempos atrás, para o Ari só tinha o defeito de ser espírita, mostrou-se de excelente caráter, bondoso, amigo. Anne também era espírita, e criatura tão resignada e meiga. A própria Angelina, que só agora puderam conhecer melhor, tanto a filha como o genro, era exemplo de pessoa de boa vontade, sempre pronta a servir, e espírita. Ora, com tantos indicadores, o espiritismo só poderia ser uma coisa boa. Pensavam. Sim, era hora de os dois conhecerem um pouco mais sobre a codificação, ou a terceira revelação, como Angelina vivia se referendo à doutrina espírita. Foram. O tarefeiro de Jesus estava lotado. Para aquele sábado à noite, estava programado o um seminário que trataria do tema doação de órgãos e transplantes, sob enfoques científicos e espirituais. Como convidados especiais, três médicos estavam presentes, um neurologista, um patologista e um cardiologista, além de um advogado, frequentador daquele centro espírita. Para espanto de Ari e seus familiares, o cardiologista era o doutor Renato. Humberto, o presidente, abrindo a reunião, solicitou a uma pessoa que fizesse a leitura de uma página de um Evangelho segundo o Espiritismo. Aberto o livro, por coincidência, lá estava. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. porque verão a Deus? Mateus capítulo 5, versículo 8 as palavras de Jesus registradas pelo evangelista Mateus, referindo-se ao coração, órgão objeto de amor, doação e transplantes, já indicavam para aqueles que sabem que não há o acaso que a reunião contava com a supervisão do mais alto. A seguir, após a prece proferida pelo presidente, solicitando a Jesus e aos Espíritos bondosos luzes para os debates que seriam desenvolvidos, foram apresentadas as questões e as respostas, estas sob o enfoque científico e espírita. Primeira: Cada ser humano se compõe só de corpo físico, ou há nele algo mais, tradicionalmente denominado alma? Resposta Somos trino, ou seja, constamos de três na verdade, espírito, perispírito e corpo físico. Para fins pedagógicos tão somente, Allan Kardec, codificador do Espiritismo, denominou de espírito o desencarnado e de alma o encarnado. Segunda A ciência aceita a existência da alma? Resposta não oficialmente, pela impossibilidade de comprová-la. Contudo, está propensa a admitir como hipótese de trabalho, não pelos postulados religiosos, mas por análises e deduções, a existência, sim, de um princípio ou de uma energia condensada, ainda sem qualquer meio de comprovação, via laboratório, por método experimental, isto é, passível de ser reproduzido em qualquer lugar do mundo, desde que mantidas as mesmas condições. Terceira. Segundo o Espiritismo, o que são e quais as funções do espírito, do perispírito e do corpo físico? Resposta. Melhor nos socorrermos de Allan Kardec. Espírito. O Espírito é a individualização do princípio inteligente do universo, como os corpos são a individualização do princípio material, instrumento de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nota. O Livro dos Espíritos, questões número 79 e 87. De origem divina, é formado de essência espiritual... Sendo, pois, um ser indefinido, abstrato, impossibilitado de agir diretamente sobre a matéria, necessitando de um intermediário, que é o envoltório fluídico, o perispírito, que até certo ponto o integra. A Gênese, capítulo 11 Perispírito É o laço que prende ao corpo o espírito, uma espécie de envoltório semimaterial, Serve de envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. É formado de matéria do meio ambiente e do fluido universal. Além disso, é o agente das sensações exteriores e no corpo, os órgãos servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. O LIVRO DOS ESPÍRITOS INTRODUÇÃO E QUESTÃO NÚMERO 257 CORPO FÍSICO é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento da sua missão na terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O Céu e o Inferno, capítulo 3 Quarta. Por que as pessoas adoecem? Resposta. A doença, na maior parte das vezes, é uma amiga a alertar a criatura para algum procedimento equivocado. No caso dos seres humanos, principalmente no caso das doenças congênitas, não é raro que seja espelho de maus atos de vidas passadas. Expiação. Podendo, contudo, ser ofertada como teste de entendimento e prática da lei do amor. Provação. Não é punição. Antes, problema que nós próprios criamos por abusos, nesta ou em outras vidas, dos quais a lei divina exige retorno ao equilíbrio. Quinta. Porque as doenças ora são no coração, ora no aparelho digestivo, ora na cabeça, ora na circulação, ora no aparelho respiratório, etc. Resposta. Muito se especula quanto a esta parte. Como simples conjectura, podemos supor que determinados atos humanos envolvem mesmo determinados segmentos do corpo perispiritual, com reflexos no corpo físico. Assim, talvez possamos apenas imaginar, sem contudo afirmar, apenas fazendo um exercício dos processos de ação e reação. A. Doenças na cabeça. Sendo sede da inteligência e da mente, além de antena receptora das notas do mundo espiritual, de onde irradiam pensamentos e onde se situa a memória, além de quatro sentidos, visão, audição, olfato e paladar, quaisquer distúrbios aí nos levam a considerar que, em vidas passadas, se não nesta mesmo, houve sérios desregramentos de ideias e má utilização dos olhos, ouvidos, olfato e paladar. Nessa linha de raciocínio, eclodem hoje tumores cerebrais ou presença de visão deficitária, surdez facial ou total, glutonaria, sinusites agudas, etc. B. Doenças do coração. Responsável maior pela circulação sanguínea em todo o corpo, avarias nele sugerem que atos negativos ódio, vingança, usura, crueldade, etc., podem ter produzido excesso de hormônios, que, ao se misturarem com as correntezas do sangue, adulteraram-lhe a química equilibrada, causando sobrecarga para a recomposição da normalidade. E mais, ainda nesse contexto, com as glândulas produtoras dos vários hormônios tendo que trabalhar em desatino, não será complicado aceitar que em sua sede física surjam tumores malignos. C. Doenças da respiração e digestão. As anomalias põem a descoberto grave desrespeito, quem sabe, com relação ao tabagismo, toxicomania ou ingestão excessiva de alimentos, ainda aqui reflexo de vidas anteriores ou de a pouco. D. Deficiências físicas ósseas Tais anormalidades de difícil trato ou cura, colocando o indivíduo numa vitrine eterna do seu problema, ora despertando compaixão, mas quase sempre dificuldades sociais de toda a monta, inclusive repúdio, parecem indicar que aqueles que as carregam trazem do passado um passivo de ações que levaram muitos dos seus semelhantes a grandes humilhações públicas. Sexta. Todos os doentes estão em provas ou em expiações? Resposta. Não necessariamente. Convém aqui repetir que as conjecturas ora feitas não partem de certeza, mas de uma tentativa de aproximação da lei de causa e efeito. Muitas vezes, nas patologias citadas, são encontrados espíritos elevados que... Voluntária e missionariamente, a elas se submetem numa existência terrena para poderem aproximar-se dos que a sofrem. Dessa forma, atuam como antenas receptoras das bênçãos balsâmicas, constantemente fluindo de Jesus e seus siderais auxiliares, transferindo-as por ação magnética de alto efeito àqueles irmãos em duros embates expiatórios. Sétima Dentro de uma visão abrangente, quais os antecedentes que levam o espírito a reencarnar com programação profissional voltada para a área médica? Resposta. Curar doentes, antes de tudo, é ato de amor. A atividade médica, principalmente, visa eliminar a dor em ações preventivas ou curativas. A tendência explícita para a carreira médica pode traduzir resgate ou missão. No primeiro caso, não se deverá, em diagnóstico apressado, nem sequer conjecturar que os médicos, ao suprimirem a dor e doenças, estão no exato contrafluxo de ações em vidas passadas, quando eram ou foram agentes causadores delas no próximo. Não. Não se cometa essa leivosia. Não obstante, estará sim em resgate de faltas quando sujeito a enormes vicissitudes no desempenho da sua tarefa, realizando-a por meio de duríssimas lutas. Já no segundo, espíritos adiantados no bem, geralmente sob supervisão espiritual superior, trilham a área médica na vida física, acrescentando benéficas descobertas que irão auxiliar milhares, se não milhões de enfermos no mundo todo. Tal é o caso, por exemplo, do surgimento das vacinas, das técnicas cirúrgicas avançadas, da atualização de diagnósticos mais precisos, alguns deles com auxílio da informática, etc. Oitava. Qual a visão espírita da medicina? Resposta. Benção divina, tanto no plano espiritual quanto no terreno. Nona. Medicina no plano espiritual? Resposta. Sim, normalmente é de lá que fluem as benesses para a Terra. Décima. O que dizer das cirurgias espirituais, às vezes invasivas, com instrumentação, realizadas quase sempre fora de centros cirúrgicos e sem as condições legais, com ausência de asepsia? Resposta. Para os males do corpo material, a medicina terrena, nos hospitais. Para os problemas espirituais, a fluidoterapia, a evangelioterapia e, principalmente, a reforma íntima nos centros espíritas. Os dois primeiros tratamentos, algumas vezes por semana e, em todo lugar e sempre, o terceiro. 11. Quanto à doação de órgãos, há alguma nota específica na codificação do Espiritismo? Resposta: Não, não há. Contudo, podemos perfeitamente entender que não poderia mesmo haver, posto que a medicina do século XIX não dispunha dos meios atuais para utilizar, em série, tal atividade, aproveitamento de órgãos vitais. Sem apelar para sofismas, podemos inferir que, se os espíritos que intuíram Allan Kardec transmitissem-lhe notas sobre o tema, isso seria tão impróprio quanto, por exemplo, um fabricante de aviões a jato doar um deles a uma humilde aldeia de pescadores, situada entre o mar e as montanhas, sequer sem área adequada à construção de um aeroporto. Como demonstrativo da sabedoria dos espíritos e da prudência didática e moral de Kardec, no capítulo 1 de A Gênese, explana ele longamente quanto à estreita ligação da doutrina espírita e da ciência, paralelas, ambas progressivas, Nelas e delas sempre surgindo novas revelações espíritas. Enquadramos as doações de órgãos no andamento progressivo preconizado pelo mestre Lionês. Décima segunda. Como extensão da pergunta anterior, na codificação há considerações sobre os transplantes? Resposta. Aqui precisamos acoplar os dois procedimentos. Se o primeiro, a doação, sugere um ato de amor, deduz-se a existência do segundo, o transplante. Nessa tônica, ambos não são excludentes. 13 terceira. Qual a diferença da doação intervivos para a doação após a morte? Podemos detalhá-las? Resposta. Doação intervivos, de órgão ou de parte de órgão que não irá prejudicar a qualidade de vida do doador. Exemplo: doação de um rim, de medula, de parte do fígado. Como esclarecimento, citamos que o fígado é o único órgão que se regenera. Assim, tanto o doador quanto o receptor, dentro de algum tempo, estarão com as partes divididas, a que permanece no doador e a que é transplantada, completas. Doação após a morte. Podem ser utilizados coração, fígado, rins, pulmões, córneas, pele, pâncreas e até ossos. Décima quarta. O que leva alguém a ser doador em uma ou outra dessas duas maneiras de doar e como e quando se efetuam? Resposta. O móvel da doação só pode ser o amor. Se houver algum interesse, e infelizmente em alguns casos há, não é doação. É mercantilismo. Outro não é o motivo pelo qual a doação em vivos pela lei vigente só pode ser efetuada entre parentes, sem risco de vida para o doador e o receptor. Isso objetiva a gratuidade e desencoraja o comércio. Visa a lei evitar o espúrio comércio de órgãos que chegou a florescer logo após os primeiros transplantes. Já a doação declarada em vida para o pós-morte, da mesma forma se evidencia em elevado grau de amor, de desprendimento total das coisas materiais, das quais o corpo físico é o bem mais sagrado, posto que é um verdadeiro empréstimo de Deus ao Espírito para utilização durante um determinado tempo, fim do qual terá que o restituir à origem. A utilização e o emprego de alguns dos órgãos aproveitáveis requerem extrema urgência nas providências de captação. 15. No caso de aproveitamento após a morte sem a declaração em vida do doador, o que seria a doação presumida? Resposta. Houve lei já expurgada preconizando o entendimento de que todos os que não se declarassem doadores, na morte os seriam. Atualizado o conceito, atualmente ocorrerá a doação presumida quando alguém desencarnar e apresentar possibilidade de aproveitamento de órgãos não havendo declaração em contrário em seu prontuário. Como sempre vem fazendo, os médicos, consagrando a ética, consultam os parentes. Se eles confirmam que o falecido, em vida, manifestar o desejo de ser doador, apenas não o tendo oficializado... Aí, então, o aproveitamento é realizado. 16ª. Qual a repercussão no perispírito ou mesmo no espírito ante a invasão do corpo físico, despojos, para aproveitamento de órgãos? A dor? Resposta. Entre os espíritas, esse é o ponto crucial, ou, como se diz, o nogódio da questão. Sabem os espíritas que o perispírito é a sede das sensações e, assim, a eles em particular, crentes da continuidade da vida no plano espiritual e da forma como se efetua o desligamento do perispírito, desate algo lento do cordão fluídico, surgem não poucos temores e, por conseguinte, objeções. O sábio espírito Emmanuel preconiza, por exemplo, que, na opção da cremação, será aconselhável um interregno de setenta e duas horas, entre a desencarnação e tal ato. E, como os transplantes têm que ocorrer logo após a morte, em espaço de tempo não superior a seis horas, no caso do coração, resta a pergunta, será que o perispírito do doador não irá registrar de forma dolorosa tal invasão? Dessa maneira, pela crença na continuidade da vida em plano diferente, os maiores doadores deveriam ser os espíritas. Contudo, é justamente entre eles que a lista se encolhe. Alongando um tanto as considerações, é necessário registrar que, embora verdadeiras as premissas das horas, num e no outro caso, jamais poderíamos nos esquecer do amor do pai, abençoando os atos de amor dos seus filhos. FÉ Há de se ter fé inabalável de que numa doação será imediata a ação dos benfeitores espirituais, impedindo repercussões dolorosas no doador recém-desencarnado. Sem essa fé, aos espíritas especificamente, escassearão mesmo as doações pós-mortem, pelo menos da parte deles. Nota. Em O Livro dos Espíritos, questão número 257, o... Ensaio teórico da sensação nos espíritos é de fundamental esclarecimento para todos quantos tenham dúvidas quanto à dor post-mortem dos doadores de órgãos. Sendo muito o propósito da mensagem do presente livro, encarecemos aos leitores que o leiam. Cumpre aqui acrescentar, ainda segundo Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 1 a questão número 57, na qual consta que o perispírito, embora fluídico, não deixa de ser uma espécie de matéria. Dezenas e dezenas de outras perguntas foram feitas pelo público presente, todas pacientemente respondidas, ora pelos médicos, ora por espíritas. Como já era de esperar... A maioria das pessoas queria esclarecimentos quanto à situação do doador, no caso, desencarnado. Praticamente, esse tema ocupou todo o tempo reservado para os debates. O médico patologista, aquele a quem mais perguntas foram dirigidas, verificando o número de pessoas que apresentavam dúvidas, considerou por bem fazer uma breve explanação sobre a morte propôs-se a discorrer de sua parte quanto aos aspectos científicos, pedindo ao presidente do Centro Espírita que, a seguir, complementasse-o, apresentando os ensinos dos bons espíritos com base na codificação do espiritismo. Assim, o doutor Aderbal comentou. A medicina, hoje, contando com avançados recursos técnicos relativos à morte, tem como certeza médica, científica e legal que uma pessoa é considerada morta em duas situações, falência total do encéfalo e ou do cérebro. Primeira, morte encefálica. Quando o indivíduo não registra no eletroencefalógrafo qualquer traço. Isso significa que, embora ainda haja sinais vitais em alguns órgãos, a conexão, ponte, encéfalo-cérebro está definitivamente eliminada. Jamais tal quadro se reverte. Observação. O encéfalo faz parte do sistema nervoso central e de seus envoltórios contidos na caixa craniana, incluindo cérebro, cerebelo e bulbo raquidiano. Segunda. Morte cerebral. É aquela na qual o indivíduo igualmente não apresenta traços gráficos de atividade cerebral, nem há mais qualquer sinal vital em nenhum dos seus órgãos. Dessa forma, em síntese e com o máximo respeito ao Senhor da Vida, podemos filosofar que a morte encefálica, engendrada nos meandros da suprema bondade e amor, evidencia a sabedoria do Pai, criando condições para o porvir da humanidade, quando chegasse a era dos transplantes, a nossa era. Passada a palavra para Humberto, este dissertou. Do ponto de vista espírita, também temos algumas ilações sobre a morte. Em primeiro lugar, para falar da morte, vamos falar da vida. Lecionam os espíritos esclarecidos a questão 344 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec que a vida terrena se inicia na concepção, completando-se no nascimento. Além disso, acrescentam aqueles engenheiros da reencarnação que desde o nascimento somos assessorados espiritualmente por um protetor do mundo dos espíritos. Após reger a pausa, prosseguiu. Fizemos este preâmbulo para demonstrar que a vida física não tem início rígido quando do primeiro vagido do bebê, que, embora sendo um instante de glória suprema do indivíduo, talvez possa expressar, num adeus, o sentimento de perda do sagrado e superprotetor ambiente em que estava e do qual saiu para ver a luz e trilhar um longo futuro de novos embates. Olhou por alguns instantes para o público e seguiu. Idêntico ao fenômeno da vida, inexoravelmente, há um outro, a morte. Há um paralelismo divino nesses fenômenos, o reverso da vida física é a morte, mas, por outro lado, o nascimento do bebê talvez possa ser considerado como o reverso da vida no plano espiritual. É comum os desencarnantes, grande parte deles, emitirem um suspiro, que tanto pode significar um atestado de alívio quanto a tristeza de um adeus. Em um e outro caso, reencarnação e desencarnação, temos que o um indivíduo deixa um ambiente e vai para outro, onde a vida incessante e pujante em ambos lhe ofertará novas chances de aprendizado, visando a seu crescimento moral. Aguardando que o público presente assimilasse tais conceitos espíritas, o expositor logo retomou. Recorrendo sempre aos proveitosos ensinamentos contidos em O Livro dos Espíritos, vamos encontrar ali, na parte 2, capítulo 3, Da Volta do Espírito, Extinta a Vida Corpórea, a Vida Espiritual, no subtema Separação da Alma e do Corpo, importantíssimos fundamentos sobre o que aqui estamos tratando, vindos dos Espíritos Iluminados que confirmaram a Kardec. Na questão 154, não é dolorosa a separação da alma e do corpo. Na questão 156, na agonia a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe vida orgânica enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não necessita da alma. Após pequena interrupção, houve o prosseguimento. Aplicando essas transcendentais assertivas ao atual aproveitamento de órgãos de uma pessoa com morte encefálica, assim definida pela medicina, na qual o coração ainda funciona unicamente porque está monitorado por máquina, Nada objeta considerarmos que, no indivíduo, a vida orgânica, tendo a alma já voltado à vida espiritual. Como muitas pessoas estavam interessadas em saber sobre a dor no espírito do doador, Humberto esclareceu. Ainda sobre a dor que possa sentir o espírito relativamente ao que aconteça com o corpo que lhe tenha servido, nunca poderemos nos esquecer de que, pela junção mental daquele a este como no suicídio, por exemplo, a reverberação dolorosa na decomposição material, certamente num grau muito maior do que no eventual aproveitamento de órgãos, a revelia de quem dele se serviu na vida física. Acrescentamos até que nos transplantes as preces e boas vibrações dos beneficiados e seus amigos e familiares agem como poderoso analgésico às dores resultantes daquele apego. Num gesto de calma, fechou os olhos para logo continuar. Após o nascimento, a criança é mais amparada espiritualmente por alguns anos, tendo em vista que o espírito passou por um processo de esquecimento das vidas anteriores e, nessa condição, está apto a receber e assimilar novos conhecimentos. Após a morte, tal esquecimento não se dá... O espírito não esquece a vida física cessante e, mesmo em muitos casos, nela permanece mentalmente, nem sequer tomando conhecimento do desenlace. Esse é o caso específico das pessoas apegadas aos bens terrenos e aos valores materiais. Precisamente aqui, podemos desenhar o perfil de quem tem condições de ser doador de órgãos após a morte. Aquela pessoa desapegada de posses, sensível e boa que dispensa parte de suas ocupações em benefício do próximo e, sobretudo, que tem consciência de que Deus, sendo o amor integral, abençoa todos os atos por amor realizados. Assim, não depende de ser espírito doador. Depende, isso sim, de ser confiante na justiça divina, desprendido e caridoso. Concluiu a gratidão do receptor e dos familiares e amigos, além da própria admiração, nem sempre manifestada de forma ostensiva, mas sentida com certeza, das equipes médicas dos transplantes, todas essas vibrações somadas formam um feixe luminoso de alto poder energético, emitindo forte luz que se dirige ao espírito do doador desencarnado, propiciando-lhe indizível bem-estar. Podemos dizer, sem receio de contradita, que o doador é um semeador de felicidades. Feitas as contas, resulta um enorme saldo positivo para ele. A melhor recompensa? Tão eloquentes foram as explicações de Humberto, calando fundo no coração e na mente de quase todos os presentes, que ninguém mais formulou nenhuma pergunta. À saída, uma jovem confidenciou ao noivo. Puxa vida, depois do que ouvi, dá uma vontade danada de doar o corpo todo. Você não acha? Entrando no clima, o rapaz brincou. Quando nos casarmos, vamos fazer isso, um para o outro. Sentindo uma pequena repreensão, seguida de afagos, agora emprestando sinceridade aos votos, a moça inquiriu. Vamos juntos, logo na segunda-feira cedo, declarar que somos doadores? Eu estava justamente pensando nisso. Tão descontraídos estavam que não perceberam que algumas pessoas ouviram seu carinhoso diálogo. Ari, Luísa, Anne, Angelina, Meire e Américo. Ari e seus familiares estavam emocionadíssimos. Até parecia que aquela noite de bênçãos fora preparada para eles. O doutor Renato abraçou-os, atencioso e contente por vê-los ali. Luiz e o marido, tendo a realidade dos dois planos, o material e o espiritual, escancarada à frente de sua vida, até então afastada do reino de Deus, tomaram uma decisão, assim como há pouco fizeram o jovem casal. Nunca pensei, confessou Ari, que o Espiritismo navegasse nesse mar de tão profundos conhecimentos. Estou impressionado e feliz. Eu também nem sabia dessas coisas, tanto que agora me sinto muito mais confortada com tudo o que nos aconteceu. Solidarizou-se Luísa. De hoje em diante, vou estudar os fundamentos da doutrina dos Espíritos... Pois, além de considerar bastante lógicas as informações que foram transmitidas, encontrei conforto nelas. Luísa, num gesto de concordância, ainda complementou. Há uma coisa que não tem naquele centro espírita e achei ótimo. Ari sempre fora o homem que gostava de refletir sobre os paradoxos, mas aquele que sua esposa apresentara, ele não o decifrou. Inquiriu. Ué, se não tem, como é que você pode ter gostado? Lá não tem espelhos, nem mármore. Não houve necessidade de detalhes. Reciprocamente, ambos captaram quanto estavam mudados. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos.